E yeah, é o vosso boy Fresh Cold aka Frescura, The Real Fresh Cold. É, tô aqui pra criar mais um som. Quero estar tá contigo, quero estar tá contigo, só contigo, baby. Quero tá contigo. One on one, I just wanna be with you. Just wanna be with, I just wanna be with you. One